o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai conversar sobre a Feira do Produtor. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a empresária Camila Cardoso. A quem desejar dou aqui as boas-vindas. Camila, seja muito bem-vinda, querida, ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra receber. Olá, Anderson. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho com o pessoal a respeito do, do nosso, da nossa feira. Da, nossa, da feira de vocês, do trabalho de vocês. Aliás, eu quero inclusive aproveitar, Camila, a sua presença aqui. É, eu nunca tive a oportunidade de entrevistar ninguém da feira do produtor. E nesse sentido eu queria que você aproveitasse essa oportunidade e falasse um pouquinho da feira, de como ela funciona, enfim, apresentar para o público como funciona esse projeto. É, a Feira do Produtor é, foi um projeto idealizado pelo Ivan, que fazia parte da Secretaria do Meio Ambiente é, aqui, de aqui de Santa Bárbara do Oeste. E, infelizmente, é, isso foi, esse projeto foi criado em 2016, infelizmente o Ivan faleceu e depois veio, já né, no período do Covid, a feira deu uma parada e ela voltou sendo reestruturada ainda pela Secretaria do Meio Ambiente em 2021. Né? Então, ela teve início no finalzinho de, de 2021, que teve essa retomada, na verdade. Então, aí já foram outras pessoas adentrando o grupo da feira, são hoje em torno de 20 feirantes que fazem parte do da feira. É, a gente sempre está em espaços públicos que são cedidos pela Prefeitura. É, então a gente consegue um espaço legal e ali o pessoal vai para apresentar os seus produtos, para comercializar e é um momento também de descontração para as famílias daqueles lugares específicos. Olha que legal, eu quero aproveitar nessa sua fala, muito interessante, é, duas questões, então assim, pelo que você está falando, vocês ficaram com então, uma média de dois anos... Sem atividades, é isso? Exatamente. É, na época né, que foi criado o projeto, a gente não fazia parte. A gente ainda não, não fazia parte da feira. Mas o pessoal que já é mais antigo, que desde quando o projeto foi criado, ficou parado dois anos por conta da, da pandemia. Ô Camila, e a feira é, ela é itinerante. Então, assim, vocês estão em vários é. pontos da cidade. Explica como é que funciona Exatamente. isso. Exatamente. Hoje a gente tem alguns pontos já fixos, né que a gente já tem o pessoal que abraçou a ideia, que já sabe que as feiras acontecem ali, que é a do Parque Taene, no Pântano, e iniciamos na Praça da Imigração, e agora a gente está com outros projetos de outros locais, no São Francisco, no Dona Regina, os espaços a gente vai analisando conforme é, realmente a demanda. Né? Então tem bairros que tem, que a gente sabe que vai ter uma procura legal, que o pessoal vai abraçar a ideia, assim como é hoje no Taene e no Pântano, e aí a gente vai rodando esses lugares, né? De acordo com que a prefeitura também tem que ter um suporte legal para a gente ali, né? Questão de energia, precisa de gerador. Então a gente conta com esse apoio da prefeitura ah, para a liberação dos espaços e quando não há possibilidade de energia direto no, no espaço, a gente usa o gerador. Então a gente tem esse apoio da prefeitura para isso e a gente consegue fazer uma análise antes do local, se vai abranger todos os feirantes se ali é um bairro né, que, que vai estar tá propenso para receber a feira e os produtores. Então assim, para eu entender melhor, hoje hum. funcionando são três pontos e vocês Sim. estão analisando um, analisando mais duas possibilidades, é Exatamente isso? isso? hoje a gente já tem, no como eu disse, no Parque Itaene, a cada 15 dias intercalando com o pântano, ali na Rua do Cromo. Então esses são intercalados nas quintas a cada 15 dias e nas terças-feiras na Praça da Imigração. Tinha-se antes o, o centro ali perto do, do, da rodoviária, a gente fazia ali também, mas já não estava tendo mais um, uma boa receptividade, não estava tendo um fluxo legal. Então por isso a gente foi procurar outros locais, são os dois locais que estão em análise justamente para ver se a gente vai conseguir fazer lá, que é o São Francisco. E o Dona Regina. Assim, dois e, e esses bens. lugares, pelo que você fala, ele precisa atender algumas demandas que são mínimas, né? A compreensão de todos os 20 feirantes Exatamente. e também essa estrutura é. de funcionamento. Exatamente. Então o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, que a feira ainda, é, está interligada à secretaria, Sim. eles vão lá, analisa a questão, por exemplo, gramado... Se o, porque normalmente tem que ser feito numa praça, né? Para pra ficar um ambiente mais gostoso, a gente coloca mesa, cadeira para o pessoal poder sentar, comer, é, tem música ao vivo, então tem que ter toda uma estrutura. Então vai lá, o espaço é legal, precisa de uma limpeza, a Secretaria do Meio Ambiente toma a frente nisso. Ah, já tem uma estrutura de energia, é só fazer a solicitação para o pessoal da elétrica ir lá, se não, a gente precisa fazer a solicitação do gerador para o pessoal ter energia ali para funcionar. Então, depois dessa parte estruturada, aí é tranquilo. Mas aí é só é, repetir essa é forma. É só repetir. Aí a gente já consegue colocar, a gente já tem um cronograma montado, né? Das datas certinho. Então, para a gente incluir esses outros bairros, né? Nesse cronograma, tem que ser feita essa análise. Isso, estando tudo ok, né, tudo limpo, tudo legal para funcionar, a gente consegue já começar a fazer as feiras ali. Duas questões que na sua fala me geraram assim, uma certa curiosidade. Primeiro, quanto tempo mais ou menos de feira uhum. e quais produtos são comercializados ou serviços? Fala um pouquinho sobre isso. É, normalmente as feiras acontecem às terças e quintas, das 17 às 22h. É, ali a gente comercializa, tem todo tipo de produto. O Anderson tem é, os produtos que são para ser consumidos ali, que é a praça de alimentação, e tem os produtos que o pessoal tem a comodidade de ir ali comprar e levar para casa. A gente tem café, queijos, é, tem o pessoal que faz doce cocada, pé de moleque, que é fabricado por eles mesmo, faz na hora. É, tem. Ah, eu quero comer um pernil, lá tem pernil. Nosso produto, que é pão com linguiça. Tem churros, cachorro-quente, milho. Então tem uma diversidade muito grande de produtos que, que podem ser consumidos ali ou o pessoal ah, não quer ir ali e levar para casa, tem essa possibilidade também, entendeu? Agora, quando você fala assim, ó, hoje nós temos uma média de 20 é, estabelecimentos comerciais dentro da feira do produtor, esse número ele é fechado ou de repente alguém que tenha interesse pode também adentrar esse projeto, como funciona isso? É, hoje a gente é mais ou menos é de 17 a 20 feira antes, né antes, que, que tem ali fixo, é, sendo produtos que são viabilizados em feira, há a possibilidade sim E desde que o produto não repita o mesmo segmento uhum. que já tem Então por exemplo, hoje a gente tem a opção já de lanche de pernil e lanche de linguiça Então não cabe adentrar mais um lanche porque é um produto corriqueiro Que você acha em qualquer lugar, sim. na verdade Então qual que é o intuito da feira? Ter um diferencial de uma gastronomia que você não vai encontrar em qualquer lugar então, você quer sair numa terça ou numa quinta à noite? Você quer comer um lanche, uma pizza? Tem uma, uma vaga, uma vasta opção de, de coisas, né? É, mas você quer comer um lanche com pernil? Você quer comer um milho, uma pamonha? Você quer comer um pão com linguiça numa terça e quinta à noite? Só na feira. Então, a gente hoje é, estruturou a feira para ter lá só produtos específicos e diferenciados da gastronomia para feira que é realmente para ela se tornar um diferencial. São produtos que você só encontra na feira, então hoje são, é, esse grupo é fechado. Mas se tiver algum produto que a pessoa queira expor, pode entrar em contato com o pessoal da comissão ou com o pessoal da secretaria para ver se realmente aquele produto vai ser legal de ser exposto na feira. Em outras palavras, existe, a feira, ela preserva uma questão que é exclusividade no segmento, é isso? Sim, exatamente. Então, assim, o, o que é diferenciado, a gente mantém ali, né? O pastel, que também é mais fácil, mas assim, frito na hora, é aquela coisa de preparado na hora, com aquela tradição que né, a maioria do pessoal já conhece, você só vai encontrar na feira. Quero um churros frito na hora vai ser só na feira. Quero uma cocada, um pé de moleque, não é um produto que se encontra em qualquer lugar, né, com a qualidade que a gente consegue oferecer lá. Maravilha. Bom, nós Sim. estamos conversando aqui com a Camila Cardoso sobre a feira do produtor. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência a gente volta, um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando empresários em destaque.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 Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque que nesta terça-feira fala sobre a feira, a feira do Produtor. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto é a empresária Camila Cardoso. Camila, eu quero aproveitar o início desse segundo bloco e pedir para que você coloque aqui para a gente a questão dos benefícios que o consumidor pode ter quando ele tem a possibilidade de visitar a feira do produtor, ou seja, do pequeno produtor? É, primeiro que é a questão do incentivo aos pequenos produtores. né? Eu Acho que isso é, é de uma grande importância, justamente para ajudar a alavancar esses pequenos produtores que tiveram esse período parado é, durante a pandemia e até mesmo para ajudar a alavancar agora, né? que tudo voltou ao normal. E segundo, que é a qualidade do produto que ele compra na feira. É um produto totalmente diferenciado, é, na maioria das vezes são produtos orgânicos, são produtos sem agrotóxicos, são produtos que são, como eu disse, são feitos ali na hora. Então o cliente não vai, o consumidor, às vezes ele não vai encontrar isso é, em qualquer lugar. Na feira ele já tem a possibilidade de ter um café mais puro, mais fresco, um queijo jamais sem agrotóxico, um, um, são produtos que são realmente comercializados e feitos na hora, entendeu? Eu acho uma coisa interessante, é, e até queria que você aprofundasse essa questão, quando você fala de estimular a economia local, Sim. né? Porque assim, são é, profissionais é, da própria cidade que estão prestando um serviço para para a própria cidade, e aí é que eu acho que é interessante a sua fala, né? No sentido de estimular essas iniciativas para que a cidade continue tendo. Exatamente, é o que a gente acredita que é importante, que na verdade é um ciclo, né? Então você não está beneficiando só quando você vai comprar um produto meu, não é só o meu produto. Por trás disso tem o pessoal que eu pego o pão, que é um pequeno produtor também, que é um pequeno empresário, e é onde a gente sempre dá prioridade para os pequenos, justamente para a gente ajudar a economia desses pequenos a crescer. É, então, quando você vai ali comprar um café, você está ajudando a pessoa diretamente, Sim. mas automaticamente você está incentivando ela a continuar comprando outro pequeno produtor que produz para ela. Então, é um ciclo, né? Então, automaticamente você está ajudando diretamente e indiretamente. E olha que interessante, a gente faz as feiras, todas as terças e quintas, a gente tem que locar, né? A gente loca mesas e cadeiras. Então, Movimenta olha onde... essa economia o, também. O cara que ficou parado lá, infelizmente, também dois anos com a pandemia, ele tá sendo ajudado ali, né? Diretamente, porque a gente precisa dele todas as terças e quintas. Então, é um, é um movimento de um ciclo que não é direto só, né? Você ajuda automaticamente outros. É, e eu tenho um outro elemento que você está falando eu tô aqui... Pensando, Existe também um, um certo elemento turístico aí também, né? Exato. Porque é da cidade, hum. imagina alguém que vem de fora e vai ter oportunidade de visitar uma feira que é itinerante dentro da própria cidade. Exatamente. É o que a gente quer fazer esse ano. Colocar a feira do produtor do agricultor como destaque em Santa Bárbara. Visto que Santa Bárbara entrou aí... É, a gente tem que né, parabenizar a, a Secretaria da Cultura hoje porque colocou Santa Bárbara no mapa realmente de, de rota gastronômica, de rota turística. A gente teve o ano passado vários eventos grandes aqui, virada cultural, o próprio festival gastronômico e Santa Bárbara foi eleita capital cultural do estado de São Paulo. É, eu tenho acompanhado o Evandro Félix, conheço Exato. ele há muito tempo, fez viacus comigo, tem feito um bom trabalho e a gente precisa reconhecer. Exatamente, então é esse destaque que ele vem trazendo para Santa Bárbara e com a junção da, da possibilidade que a gente tem da feira, eu acho que tem tudo para colocar Santa Bárbara ainda mais à frente, né? É, nessa questão de rota gastronômica, de rota cultural, para o pessoal vir visitar. Então, veio para Santa Bárbara visitar um parente. O que, que tem para fazer aqui no meio de semana, além do shopping? Tem a feira, que lá você vai encontrar produtos diferentes do que às vezes você encontra na sua cidade, na sua cultura. Então, acho que a feira ela tem tudo para se destacar esse ano, visto que Santa Bárbara está caminhando do mesmo... Segmento. Olha, eu quero... Então, eu acho interessante isso que você está falando e, e, e você comentando, eu vejo um, um elemento que eu queria que você falasse sobre. A feira do produtor parece que é, é, está no lugar certo, né? Tem características de Santa Bárbara do Oeste, é isso? É exatamente, é isso. É A gente sabe que em outras cidades tem também, uma feirinha outra noturna, mas eu acho que com a força é, e a visibilidade que a gente pode ter, não, não é tanto. A Santa Bárbara tem tudo para se tornar, não, quero saber de uma feira legal, uma feira interessante, produtos diferenciados, Santa Bárbara do Oeste é referência. Eu acho que a gente tem tudo para estruturar e a gente está num projeto também com alguns, alguns projetos sociais que a gente está fazendo a junção esse ano. Que é, por exemplo, vai ter um, tem um grupo de, de, de pagode, uhum. que se chama Samba Ajuda, vou citar porque são parceiros nossos. Sim, fique à vontade. E eles têm um projeto social muito legal, que é, eles fazem os shows, mas eles não arrecadam dinheiro. Eles arrecadam alimentos e fazem doação para a instituição. Então a gente firmou uma parceria com eles esse ano. Para nos eventos que a gente, né, nas feiras que a gente tiver, que eles puderem ir tocar, a gente vai arrecadar alimento para eles poderem fazer doação. Então, vira, como eu disse, movimenta tudo. Não movimenta diretamente só aquele pequeno produtor, você acaba movimentando é, o pequeno produtor, o projeto social, a, o bairro em si que a gente vai fazer a feira. Ele se sente acolhido, se sente abraçado. Então é uma junção e se ali. Se sente importante também. Se né? sente importante, que, que é necessário. Muitos bairros aí se sentem, é, nossa, a feira veio para cá. Pode se sentir importante, sim, porque realmente você foi escolhido a dedo. A gente não escolhe sim. um lugar aleatório, não. Vamos fazer naquele bairro. É, tem um motivo, uma justificativa para fazer ali Então é uma junção de tudo. Eu acho que projeto social, a Santa Bárbara em destaque, a feira sendo alavancada coloca a Santa Bárbara num polo ali bem diferenciado. Camila, então assim, ó, vamos lá. Além das questões de ordem econômica que você falou, existe também as questões de ordem social. Exatamente. Que a gente começou esse ano é, para fazer uma parceria realmente para colocar em destaque é, porque a gente acha que é importante, né? ainda mais, vamos citar de novo, pós-pandemia. Então, acho que esse, essa retomada está sendo muito importante, tanto na parte econômica quanto na parte social. Deixa eu colocar um dado aqui, que eu acho que fala, dialoga muito com o trabalho de vocês, que é a questão do, dos números né, relacionados ao PIB, que fala da atividade do produtor rural, que hoje no Brasil 5% do PIB é representado pelo produtor rural. O que para você é, e, e claro para o seu grupo significam esses números? Como eu disse, automaticamente a gente já faz parte desse número indiretamente. Porque é um número alto relacionado. É um número alto ao... e acho que nem nem todos tinham conhecimento disso, né? Mas é um número alto. Diretamente você vai chegar, lá, você não vai achar ninguém com com trigo, com café Sim. lá, né? Na base vendendo. Sim. Porém, é, no nosso caso, o caso do pastel, a, a, a matéria-prima do que a gente usa hoje, no nosso caso é o pão, pastel a massa. Isso é feito com o que? Com um trigo, que automaticamente entra na Sim. questão do, da, da dos parte dos números do PIB. É, então é um, é um ciclo, né, realmente. Então a, a, sem a gente perceber, a gente está movimentando essa parte, a gente faz parte desse número, porque a gente ajuda automaticamente quem faz, quem produz lá, a continuar consumindo do pessoal que está plantando, que está produzindo. Né? Então, né Que legal, que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com a Camila Cardoso sobre a feira do produtor. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo comercial. Na sequência, a gente volta um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 Teste o Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular. A melhor assistência e tudo em acessórios. Se liga agora e eu vou te falar. Amigos 100% celulares, é o melhor eu te digo. Tem toda qualidade e preço. Celulares, assistência técnica e acessórios. Peças originais.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 na underline estacionamento. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira fala sobre a feira do produtor. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto? A empresária Camila Cardoso. Camila, eu quero começar esse nosso terceiro bloco. Falando um pouquinho dos desafios do pequeno produtor é, Quando a gente fala desse assunto O que você pode tornar público aqui e nos apresentar? É, eu acho que assim Hoje em dia a gente tem essa, essa opção né, De ter o pequeno produtor ali De uma forma facilitada Que você possa é, falar, negociar diretamente com ele é, Então por que não ajudar? a gente veio de um de um período muito complicado, né, e da, pandemia, da é pandemia. O ano passado foi um ano muito bom, porém ainda se reestruturando. Muitos pequenos. Mas ainda com reflexos da pandemia. Exata. Né? Muitos não conseguiram se manter, né? Então é é, é triste você ver né? os pequenos assim se desfazendo, se agarrando aquilo ali que é um sonho, né? Para muitos ninguém acorda num dia do nada e fala: hoje eu vou começar meu negócio do nada, não, é um sonho, é um planejamento, e você vê isso se desestruturar, é muito triste. Então, o ano passado ainda teve um pouco de reflexo disso. É... E aí tivemos também, né, tanto reflexo da, da pandemia, como reflexos políticos do ano passado, que acabaram interferindo, Sim. né? E, então, o pessoal tá se reestruturando, então eu acho importante a gente se ajudar, e ajudar o pequeno produtor nesse intuito, ó, o cara tá produzindo, o produto é bom, e também não estou falando, sei lá, comprar só porque é pequeno, é porque é pequeno, é bom. Então, é, se você tem oportunidade de, de ajudar, de, né, de alguma forma estimular, eu acho que é bem-vindo, a gente agradece. É, e eu quero aprofundar exatamente essa questão, né? É, não é porque é pequeno, é porque é bom. É bom. Mas eu quero eu quero que você fale um pouquinho, seguindo nessa linha, Camila, falando sobre os alimentos orgânicos e a agricultura familiar. Sim. É, hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande, né? Com a parte da saúde. Infelizmente, por conta da correria do dia a dia, acaba que a gente vai para o mais rápido os fast food da vida, né? Vamos Sim. dizer assim. É, e a feira é uma oportunidade realmente para você conseguir um produto bom, natural, é, orgânico, é, como eu disse, café, queijo. O pessoal que fabrica, que vende pastel, são eles mesmos que fabricam. Então, tem é um custo bom, né? Exatamente, aí que está a questão. Você não vai lá e vai comprar o nosso lanche de linguiça, que a gente que a nossa família que fabrica a linguiça. É uma linguiça caseira, é, uma, é um produto caseiro, não é aquele produto industrializado. É, o custo-benefício, para quem frequenta a feira, já conhece, sabe que os valores dos produtos são acessíveis a todo o público. Então, é uma junção de coisa boa... Com custo-benefício, né? Eu quero aproveitar, exato, eu quero aproveitar e, e te perguntar o seguinte: é comentar sobre a questão do agronegócio e o desenvolvimento do país, visto que você né, está inserido nesse mundo. Como é que você vê essa questão? Eu acredito que 2000, é, 2023 tem tudo para se pra alavancar e se tornar destaque nessa pra retomar, que, e, com retomar força, né? e com força, é justamente. É, a gente entrou assim, com muita expectativa para 2023, então eu acredito que agora vai ter uma retomada, a gente vai conseguir se recuperar e como eu disse, automaticamente a gente impacta e acaba influenciando no agronegócio, porque a maioria que está lá hoje usa algum produto, o milho, é, o pessoal que tem milho lá fabrica de A a Z com milho, então automaticamente ele está ajudando o cara que está plantando milho, é, o pessoal que usa, né, algum produto que é do trigo, o pessoal que fabrica os doces usa muito leite, então é um é uma roda gigante, né? Vamos Sim. dizer assim, é um processo muito legal, então a gente acredita que esse ano tem tudo para ser uma retomada e para a gente poder se destacar, né? Nesse nesse quesito na economia, poder alavancar e fazer parte aí de um de um percentual positivo. Ou seja, 2023, na leitura da Camila, o projeto tende a ter resultados muito melhores se comparado com os anos anteriores. Eu espero. Como eu disse, a feira já foi criada aí desde 2016, né? Infelizmente, parou. Agora, tomamos, retomamos o ano de é, 2021... O ano passado sofreu alguns impactos. Eu acredito que 2023 tem tudo para ser positivo. Então, esse é o intuito, realmente, da a gente poder alavancar a feira, a gente poder fazer com que os pequenos produtores se destaquem, de destacar a cidade que a gente é, produz, né, que a gente faz. E o mais legal de tudo, a gente está ali, é, são todos daqui, são de Santa Bárbara. Então, por que não ajudar a cidade a crescer? É tão legal você ver né, uma matéria, uma... Um número positivo em relação à sua cidade, você fala, oh, eu faço parte disso. Eu estou nesse percentual aí de coisas positivas. Né? É, na verdade, você fala de um conceito que eu gosto bastante, o conceito do pertencimento. É, exatamente. Né? Eu, eu faço parte desse, desse Exato. time. Exato. É, a gente, é, eu e meu esposo, a gente veio para cá tem sete anos. A gente não é daqui, a gente é de Minas. Mas a gente se sentiu tão acolhido e a gente se sente tão pertencido a Santa Bárbara que é realmente como se a gente tivesse nascido sido criado aqui. Mas por conta disso, a gente viu do ano passado para cá, tanta imagem boa de Santa Bárbara, tantos números bons. Por que não se destacar mais ainda? Então, eu acho que a feira do produtor tem tudo para se destacar e colocar Santa Bárbara ainda num ponto que talvez ela não esteja. Que interessante. Ou seja, se alguém perguntar para você e pro seu esposo se vocês são barbarenses... Somos. Hoje somos. <risos> Com muito orgulho, tenho muito orgulho de pertencer a Santa Bárbara, que acolheu a gente de uma forma que eu não consigo nem explicar. Que legal, Camila! E que você continue sendo bem acolhida você, teu esposo é. e também os seus parceiros de trabalho. Provavelmente tem gente que não é não nasceu aqui, mas provavelmente Sim. está aqui e Sim. se sente também um barbarense hoje. Exatamente. E essa questão da cultura. A gente tem hoje pessoas na feira que vieram da Bahia, é, que é o pessoal tem o pessoal que faz a carajé. Vai Olha, que começar a fazer a Carajé, que veio da Bahia. Então é, é, tem uma cultura lá bem, sabe, bem vasta. Então você chega lá, você não vai comer só produtos dali. Tem uma diversificação muito grande de culturas, de pessoas que vieram de outros locais, se sentiram acolhidos aqui e fazem de tudo para se destacar em Santa Bárbara e destacar Santa Bárbara, né? Porque são muito agradecidos a oportunidade. Camila, vou. Aproveitar esse espaço aqui e pedir para você deixar suas redes sociais, seus contatos, enfim. Sim, eu é, vou deixar destacado né, o, o, a rede social do, da Feira do Produtor, é arroba Feira do Produtor SBO. E lá a gente posta todos os locais, as datas, os horários, a gente faz show ao vivo justamente para ajudar né, o pessoal também que ficou parado da parte da música. É, então, segue as redes sociais da, da Feira do Produtor. O meu pessoal é Camila Cardoso, lá também a gente posta é, tudo sobre a feira, onde vai fazer, até mesmo que a gente é integrante, né? Sim. Então, sou integrante da, da comissão da feira, a gente sempre está postando para ajudar a divulgar e alavancar a, a feira na cidade. Camila, quero aproveitar aqui e pedir para que você faça as suas considerações finais, falando desse papo riquíssimo que a gente teve a oportunidade, que eu, eu confesso, eu não conhecia e tenho agora... É imenso prazer de ter conversado com você e ter conhecido mais uma riqueza de tantas que essa cidade tem. Exato. Fique absolutamente à vontade. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Imagina. o espaço que você cedeu aqui pra gente, em nome da comissão da feira, né, que eu sou uma das integrantes, existem outras pessoas que fazem parte, a gente agradece muito a oportunidade e convidar todo mundo que está assistindo, que ainda não conhece a feira do produtor e do agricultor de Santa Bárbara do Oeste, para ir conhecer, para é, experimentar os produtos que a gente oferece lá, para ter um momento de lazer gostoso com a sua família, os espaços são para criança, pode ir tranquilo. É, então, quem ainda não conhece, segue a gente na rede social e vá conhecer, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão acabar voltando. Então, quem não segue ainda, por favor, seguir, vai lá fazer uma visitinha, que eu tenho certeza que a gente não vai deixar a desejar, não.